Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem vindo ao meu canal E hoje nós vamos treinar a subdivisão no pandeiro Semicochês, quatro semicochês para cada tempo E aí vamos treinar a subdivisão Vou trocar de câmera para vocês conseguirem enxergar o pandeiro E vou colocar aqui a subdivisão para vocês acompanharem, beleza? Então vamos lá, é isso aí